Ei hey people, no vídeo de hoje vamos ver como está ativando o Windows 10 da, da, da forma correta sim. Da forma correta você vai estar utilizando programas maliciosos para ativar o seu Windows, sendo assim, vai poder fazer as atualizações no seu Windows depois dele ativado. Porque tem muitos programas que ativam o Windows 10 e você não pode estar fazendo download das atualizações de segurança do Windows 10 e decoração de alguns bugs o esse script que vou mostrando, que vou mostrar a vocês, vocês vão, faz, vão poder estar fazendo download e fazendo ativação do seu Windows 10 de uma forma simples. Agora vamos para aí, vai diretamente ao Chrome como estava vendo aqui. Aqui no Google e pesquisa, ou faz o seguinte: pesquisa e baixar licença, licença digital Windows 10. Tá aí, tá aqui e vai entrando no Mega Fato. Vocês não vão pagar nada. Só isso custa 3 megabytes. E depois de fazer o download, vamos diretamente depois do download. Agora vamos mostrando aí como estão vendo, isso não é vero dá para você confirmar deixa o antivírus ativo, está aqui, vocês vão copiar, vocês vão copiar e, e colar para a tela do computador, está aqui, vocês, vocês vão clicar com o botão direta, botão direita vai clicar em renomear como aí estão vendo e vai colocar o curso de mouse no final e vai clicar de para ficar licença Tá aí vocês vão clicar no sim e vai ficar licença digital CMD e clique em enter vocês vão receber essa mensagem e vai clicar em sim pronto agora o arquivo ele é um executável você vai clicar com o botão direito novamente tá aí e vai clicar executar como administrador está aqui como tô vendo aí executar como administrador tá aí tá aí você vai receber essa mensagem do smartcore não pode ser novamente. Porque... Como estou vendo aí, o Windows Defender Smart Core está inacessível e não pode ajudá-lo a decidir se este aplicativo é seguro para executar. executar. Eu vou traduzir isso, isso a vocês. Isso está dizendo que este arquivo executável ele não está assinado por nenhuma empresa programadora e como vocês podem ver Ele é um script, ele não é assinado por nenhuma empresa, por isso aparece essa mensagem. É muito simples, é só você clicar e executar a si mesmo. Você vai clicar em sim. Executar. E Pronto. Pronto, abrindo esta tela, vocês vão clicar em qualquer tela que você vai começar a dar iniciação ou ativação do seu window. Se você tiver aquele mensagem, aqui do lado, na tela do computador após você clicar em qualquer tela ele vai fazer todos os processos você, vocês vão poder ver que a mensagem é sumido instantaneamente e seu window estará ativo pronto clique agora em só aquele um pouco de ele faz processamento aí um pico pressione o botão a ou B no teclado ar para ativar clique no botão a agora agora eu já tive no botão a estamos por aí de processamentos Tá aí, vamos esperando, tá aqui ó, oh. se não fui, dificilmente, e aí só, vamos voltar aqui, depois de voltar, vamos aqui, ver diretamente, em painel de controle, Aqui ó, sistema e segurança. Tá aí, e vai sistemas. Tá aqui, processador intercorrente. Memória, está aqui tudo, tudo. E vão alterar chave do produto. Okay. Depois de entrando aí, vai tirar a chave do produto. E vocês vão ver aqui, ó. Edição Windows 10 Pro. Ativação. O Windows está ativado com licença digital. E, meu mano, terminamos por aqui. Se é novo do canal, peço de o canal. Isso vai me ajudar muito. Muito obrigado. Terminamos por aqui.